Minha disposição é a mais pacífica. Os meus desejos são... Uma humilde cabana com teto de palha, mas boa cama, boa comida, o leite e a manteiga mais frescos, flores em minha janela e algumas belas árvores em frente à minha porta. E se Deus quiser tornar completa a minha felicidade, me concederá alegria de ver seis ou sete de meus inimigos enforcados nessas árvores. Antes da morte deles... Eu tocado em meu coração, lhes perdoarei todo o mal que me fizeram. Deve-se, é verdade, perdoar os inimigos, mas não antes de terem sido enforcados. high Heine